O que é o Silocimol? O Silocimol é um equipamento desenvolvido com potentes ímãs devidamente orientados, que emitem de forma constante um fluxo ionizante de elétrons direcionados capaz de produzir trabalho magnético, energizar e orientar correções eletrônicas celulares e moleculares pela magnetização da água. Confuso, né? Mas calma que a gente vai te explicar. Em outras palavras, é um aparelho que possui ímãs que fazem as moléculas da água se separar umas das outras. Esta reação é conhecida como hidrólise da água, que é a dissociação das moléculas H2O, compostas por dois íons de hidrogênio e um de oxigênio. É isso que o silocimol faz. Mas como isso funciona? Agora que o silocimol realizou a separação dessas moléculas, duas reações poderão ocorrer. Primeira, já ouviu falar que os opostos se atraem? É exatamente isso que acontece aqui. Quando um átomo de hidrogênio positivo se une com um de oxigênio, que é negativo, forma um composto chamado hidroxila. A hidroxila reage com os minerais encontrados na água, como cálcio, magnésio. Essa reação forma os hidróxidos alcalinos, como hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, entre vários outros. Minerais esses essenciais para a nossa saúde. Porém nessa primeira reação, vimos que um hidrogênio acabou sobrando. O que acontece com ele? Aqui é onde começa a segunda reação. Já ouviu falar de radicais livres? Eles são átomos de oxigênio isolados, que não reagiram com nada dentro do seu organismo. Isso não é bom. Os hidrogênios restantes da primeira reação neutralizam esses radicais livres, formando novas moléculas de água que, por fim, serão eliminadas pelo nosso corpo de forma natural. Quando toda essa reação acontece, a água fica mais leve, mais fácil de ser absorvida pela célula, trazendo vários benefícios à saúde, como Redução dos radicais livres que é um forte aliado na luta contra o envelhecimento precoce. O corpo com menos radicais livres faz com que tenhamos uma maior disposição. O silucimol também ajuda a aumentar a oxigenação sanguínea. Isso resulta em um aumento de performance em atividades físicas, seja qual tipo for. Além de vários outros benefícios, como auxilia na alcalinização sanguínea, aumento da densidade mineral óssea, proporciona uma maior hidratação das células e uma maior absorção dos nutrientes. Tudo isso com comprovação científica. Veja no YouTube diversos depoimentos de pessoas que utilizaram o solucimol e se beneficiaram. Ou pesquise no Google Acadêmico diversos estudos científicos comprovando a eficácia do silocimol em âmbito internacional. O silocimol está disponível em cinco versões. A padrão, adequado para uso doméstico e escritórios, ideal para filtros. Ele conta com um poderoso revestimento de infravermelho longo. A versão mini, focado em mobilidade, para você ter o silocimol na sua garrafa ou squeeze aonde for seja no trabalho, escola ou academia. Também possui revestimento infravermelho. A versão Residência para ser inserido na caixa d'água e trazer os benefícios da água magnetizada como um todo para a sua casa, seja no banho ou até mesmo ao lavar alimentos. E por fim, a linha rural, com aparelhos focados para agricultura e pecuária. Na sua opinião? Qual é o melhor presente que sua família poderia receber? Sua família merece o Silocimol, proporcionando melhor qualidade de vida às famílias. Entre em contato conosco e traga os benefícios do Silocimol para dentro da sua casa. Timol, unindo sonhos e saúde.